Mano, na moral, acabei de chegar aqui de viagem E mano, eu curti pra caramba as novas skins E pensei, vou ter que colocar bastante diamante Pra comprar essas skins, porque precisa de sorte É verdade É sorte royale Então, eu pensei, como eu sou azarado Eu vou gastar muito diamante pra conseguir essas skins E na moral, mano Eu tava apenas com duzentos e algumas... Ai Caramba, caiu o um negócio aqui. Eu tava apenas, mano, com 200 e alguma coisa de diamante. Eu até botei pra gravar antes de começar a abrir, porque, como eu sou um youtuber antigo, eu sei que às vezes na tá cagada a gente acaba ganhando. Só que eu tava sem esperança dessa vez, mano. E na moral, eu ganhei a skin do urso na primeira rodada com 50 diamantes. Na moral, mano, se eu não mereço teu like, olha isso, a skin do urso apenas com 50 diamantes, mano. Nunca foi tão barato uma skin lendária como essa. Essa Sério, quando eu ganhei, acabei de ganhar, eu saí berrando do quarto ali, falando Frakes! Olha essa skin, mano Foi com dinheiro que eu acabo ganhando aqui do cartão mensal Todos os dias eu vou reivindicando 60 diamantes E, mano, tava com 200 e alguma coisinha, bem pouquinho Falei, caramba, vou gastar isso aqui, né? Pra poder comprar os diamantes e gravar o vídeo Eu ia botar 5 mil diamantes porque eu sabia que eu não ia ganhar de maneira alguma E acabei me surpreendendo Eu botei pra gravar no exato momento que eu tava com 200 e alguma coisa E, mano, ganhei, bicho Parabéns, você ganhou item raro. Cara. eu vou resumir com duas palavras. Parabéns. Vou clicar aqui, ó. Pra mostrar pra vocês certinho. Ok. Ah, moleque. Que que foi isso? Que sorte! Pela primeira vez, Desse me faz, Jesus. Galerinha, como vocês estão? Eu sou um ursinho que tô falando como um robô. Vi, o que, que você achou desse ursinho? É uma merda! Cara, Olha eu achei... Mim. Muito fofinho. Ah, fofinho. Você ah, ah. achou fofinho meu ursinho? Todo dia tem uma merda. Tu não, só sou o urso, no caso, é skin. Oi, mas é a skin não. que tá falando, não sou eu. E aí, galerinha, vamos cair onde, pessoal? Vamos, eu quero comunicação, estou carente hoje, estou precisando de amigos. Tá, Bima, o que, que é onde? Onde que a gente vai, Bima? No verde, no verde, no verde. No verde? Tá, mas Ó. tem dois verdes. É, outra é, brincadeira. Pode ser, pode e... ser pro Mazacto, então. Eu sei um lugar muito bom pra cair, cara. Qual, Vi? Vai falar merda, quer ver? No chão. Você realmente sabe usar o humor pra construir uma crítica? <risos> Ô, <risos> oh, Vitória Souza, cai aqui, te... peguei a 4X não vou te dar, tá? Para equipar, equipar nessa arma nem, nem queria mesmo não te pedir nada, assim... Eu não queria mesmo. Ah, e só porque eu ia dar de verdade, peguei o colete 3 aqui não vou te dar. Eu sei que tu queria, tá? <risos> nem vem dizer que não queria. Queria não. Queria, queria sim. Não, colete, colete 3 é para fracos, eu prefiro colete variado. <risos> mentirosa, mano. Que mentirosa. <risos> Galerinha, eita, Ai, Meu Deus sempre, né? É assim. anda o cara tá de grossa, mano, tá de grossa. Meu Deus do céu, eita, mano, o cara tá matando todo mundo. Aquele momento que você clica no loot. A pátria? Eita, eita, pelo Não, não, não, não, Matei os dois, mano! A vitória já foi, o Bin Laden já foi. Olha isso, mano, a cara é só da headshot moleque. Bicho bom, mano, bicho bom! Bora Tá dando uma amarreirada na cabeça? Peraí. Tá? Foi. Eita, o que que eu tô achando da minha skin opa. novinha? Opa, opa, opa, opa, opa, opa. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, porra. Boa! Tem mais cara aí? Tem mais cara aí? Só, Só aquele ali? Ah, beleza. Uh... Oh, deixa eu te falar, mó cagada mano, vocês aqui. Só que aqui Tu acredita que eu ia pegar diamante, Colocar diamante na conta. Aí eu tinha 250 diamantes, Daquele cartão mensal, tá ligado? Aham uhum. Sei Aí eu falei assim, ah, na cagada eu vou, vou tentar Rolei uma vez no de 50 Porque eu não tinha pra rolar 500, só tinha 200 Não acredita, mano Consegui de primeira Caixa baú lendário, mano 50 diamantes Jurei que ia ter que gastar mó grana Foi mó baratinho 50 diamantes essa skin Eu estou incrédulo com isso Mano, onde que tá essa galera? Na moral Será que o pessoal tá aqui pra mil, mano? O que que você acha? Pra okay. quê? Hã? Pra mil Melhor, hein? É, eu não faço ideia aonde que esses últimos caras estão. Eita, mano Boa. Nada que empreste no ult do garoto. Mano, tem mais três pessoas vivas. Aqui, ó. Eita. Cuidado aqui, ó, mano. Tem que estar comigo, ó. Eita, pô. Cuidado aí, mano. Cuidado aí. Uh. um. Deitei um. Beleza. Deitei outro. Deitei outro. Fiquei meado de vida, mas tô vivo. Eita! Tô mandando. Eita, me deitaram aqui, mano. Ah, vamos finalizar. Não, não, não. Bota gelo, bota gelo, não tem, ah, não tem gelo, só, só, corre, corre daí, corre daí, corre daí, ganha essa partida, ganha essa partida. Olha lá, agora eu vi. Olha lá, achou, achou? Mano, cara, a gente jogava bem, tá ligado? Esse tá do pra... Ah, mano, <risos> mas beleza, boa, boa, é isso aí. É o é que a gente vai cair, galera? É Bimazoco, Picriles, ó, estamos em um impasse aqui, temos um impasse, eu acredito que Bimazak, Bemazaca que esquema, hein? Oxe, me dá um presente também, vocês é tudo gemado, velho. Não tenho nada. Saguadinho. É. Não tem gemada não, velho. só tem, tem que três crianças pra alimentar. Olha lá. Ah. Quem vê, pensa. <risos> Ai, a mochila 2, viu? Eu achei duas mochilas dois. Queria juntar as duas e fazer oh, uma cara mochila. Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Eu vou matar ele na, no bastão, pode crer. Morre. Morre, infame! Ai! Ai! Ai, é, Vitória. Ih. Eu sei que esse meu berro foi meio suspeito, galera. Mas ei, relaxa, ei. tá? Para, para. Oh, o cara roubou minha cave. Toma aqui, toma aqui, ó. Roubou a casa de um ursinho tão, tão, tão... Isso é uma bichona! Toma é aqui, tão, tão insensível. Sensível. Mas aqui, é porque ó, era a minha aqui, casinha, ó. minha... Não, brincadeira, mano. com uma M4 aqui, obrigado. Tamo junto, hein. Tem um cara legal. Cara, tem um cara, né? É bicha. É. Sou uma criança, ó. Tentei uma aqui. Na verdade, de eu de acho que eu roubei um kill. Pelo visto. Eita, mano. Errei. Eita, mano. Eita, Morra. tem um cabacetinho 3 aqui, ó. Eu vou aí pegar, porque eu sou um team. Ó o cara aqui do lado, do lado. Ah, não, não. É. Aonde, Onde, aonde? É o amiguinho aqui. Ai! Nossa, cara. Te, te ignorou total, hein. Falou que tu não é do nosso squad, mano. Eita, Errei? tem cara tirando em mim. Lá em cima, ó. Me salva, mano. Ih! Por favor. Tu roubou a kill? Essa bicha aí joga no não quer, filho. Não, a bicha matou ela agora. rouba a kill. É mentira dele. É, eu acerto a maioria ah, dos, dos tiros e primeiro, ela, ela elimina. Mano, é. Eu o cara tá até tirando em mim, tá feita? Eu não faço nada, sabe? Ah, mandei HS! Ah. ah, não é Vi, foi o Léo. Derrubei de MP40, filho. O bigodão é os implora aqui, Deixa pra ver! Eliminei. É, implora aqui, Como a jogar mano. precisa, filho. Como ela louca, tem, como ela tem coragem de falar mais, isso, filho. mano. Eita, mano! Eita! Socorrinho, galera! Socorrinho! Socorrinho, nada! Vou eliminar esse maluco aqui! Eu vou eliminar esse maluco aqui, vai ser agora, mano. Vou dar um tiro bem Bem na bunda dele, matei. Oh. Desculpe. Mano, eu, tipo, eu acho estranho o moleque é gemada, velho, porque tipo... E não é nada, não é... Não é ai é que eu conheço? Ah, não sei o que, gastando de ir a Free Fire. Ai, meu Deus do céu, tem um cara aqui, socorro, calma, calma. Onde, um onde, onde, onde, um onde? Ai, ai, cara um ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Tô chegando aí pra roubar calma. o Kill, calma aí, calma aí. Já dei uns tirinhos nele. Meu Deus, socorro. Bem na boca dele. Boa. Boa, boa, mano. Valeu, salvou minha vida, cara. O bigodão, pega o docinho aqui, o seu. Eu quero coisinho. docinho. Bye. Matei mais uma aqui, galerinha. Ai! Me atiraram! Ai! Matei! Ah, só. mano, eu dei quando o tiro não pega. Gente, eu matei só três, tô me sentindo muito nublado. licença, deixa eu matar mais, por favor. Opa! E o bigodão gordão! Uhum. Estão matando o Yoda, a Yeda. Mestre Yoda, agora eu misturei Star Wars com outra coisa. Não sei o merda. Matei Eita, aqui. Olha só o Papa Kill, depois fala de mim, né? Por que Você ia atropelar? Só tem mais um squad. Pois é, mano. Na moral, que partida emocionante, meus amigos. Bonito! Ai, tá galerinha. Vem, cá, vem, cá, vem Galerinha, cá, estão cá. querendo me matar aqui de carro. Ah, não. Não acredito. Não conseguiram. Dá bem pra não ser atropelados. Boa. Boa, Moça, só um Que papa papaquil, mano. Dei só um tirinho. É bem assim. É boot, moço. Bora matar na panela. A última vez que eu inventei de matar na panela, morri o quase inteiro, tá? Ele tá aqui. Eita. Ah, mano. É porrada, amigo! É. Moleque, você vai levar porrada. Calma, calma, Eu tenho gel, eu tenho gel. Aqui, aqui, aqui, Eita, ai, aquele batese. Eita, cai ai. aqui que deu um bobo. Eu sou só... o Bobby não mata ele ainda não. Ai, ai. Sai, que nem um bobo. Calma aí, calma aí. Vai, bigodão, vai, bigodão. Vamos curar, vamos curar. Calma aí, calma aí, calma aí. Ai, não! Não! Quer que eu devolta uma panela! Ai, trouxa! Não, eu só ir pra cima. Se eu morrer, é cobertura. Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Achei. Achou? Aqui, não mata, não mata. Bora matar na panela. Tá paradão aqui, gente. Tá paradão aqui, ó. Euda morreu. Morro pro meu facão. morro pro meu facão. morro pro meu facão. Morrou pro meu facão. Calma! Matou! Uhul! <risos> Ai, Deus, parabéns, galerinha. Tamo junto, hein? É. Noooooooiice!